E galerinha do canal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Deixe tudo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Estamos jogando Minecraft real hoje. Como vocês estão? Hoje vou jogar Minecraft e divulgar canais. Estamos aqui entrando no mundo que eu criei. Bom, gente, hoje eu falei que ia é gravar live pra algumas pessoas aí. Só que não teve como. Quase não tava permitindo gravar live hoje. Não sei porquê que não tava permitindo gravar live. Aí não teve como nós gravarmos live. Aí eu vou. Live. Mas eu vou colocar esse vídeo como estreia. Que fica a mesma coisa. Deixa eu colocar para criativo de volta. Pacote de recursos. Vamos lá. Um ruim do Minecraft Beta que tem como personalizar os não tem como personalizar as coisas o escudo agora eu pego um bloco tá vou pegar esse vídeo aqui tomar aqui juntos Vão... que mais eu pego vou pegar uma porta Vou pegar essa daqui, a parte de ferro, mais segura. Aqui, vou pegar isso, o pai de concreto. Não, vou pegar esse daqui mesmo. Não, vou conseguir minha caixa de ferro. Diamante. Ferro e diamante. Hum. Vou também pegar a rocha. Hum. Rocha, mãe. Cadê? Cadê? Cadê? A rocha, mãe não tá por aqui. Vou ter que pegar em outro lugar a rocha mãe. Rocha matriz. Mas aqui no Minecraft. Aqui. No beta eles falam rocha, mãe. Vamos lá. Eu vou precisar de algum recurso também que ative a porta quanto. Ah, cadê? Cadê? Cadê? Cadê o bloco? Não? Aqui, ó. Rocha Matriz. Vou colocar aqui, né? Que eu coloco no meio que eu vou fazer minha caixa de duas camadas. Eu vou ter que sair por aqui caçando outros mundos, né? Preparar. Eu preciso de mundo todinho aqui não seja assim medo do mar que eu nasci no meio do mar nesse mundo eu tenho que procurar outras coisas aqui será não aqui é normal aqui praticamente é só um mundo de água Aqui não tem nada, eu vou ter que, sei lá, criar outro mundo. Tinha um bugado, tinha um bugado ali, tinha um bugado. ter que sair desse mundo vou ter que criar outro lá eu não sei que eu usei isso daqui aí eu construí uma ponte é, vou construir vou pegar esta daqui vou construir uma ponte vou guardar essas coisas aqui só vou pegar essas coisas aqui de volta só quanto quando eu terminar na casa eu vou pegar esse daqui, eu vou fazer, ó. Vou fazer. Vou aumentando as coisas. Vou colocar nesta aqui, chão. Aí eu posso fazer uma vila aqui na areia. Tinha que estar renascendo no mesmo lugar aqui, mas como é essa, essa 7, essa, essa daqui, ó, 4 3, 4, 3, 2, 4, 6, 6, 8, 2, 7. vamos fazer aqui no chão da nossa vida. Vamos lá, cadê, cadê, cadê? Isso, vamos lá, construímos o chão, Agora eu vou quebrar essas partes aqui, não vou deixar, vou ter que quebrar essas partes aqui. Vou fazer as primeiras casas aqui. A primeira casa vai ser aqui de algum aldeão. Aí eu vou colocar uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos construir na parede. Vamos, vamos, vamos. Vamos construir aqui. Pronto, a parede está construída. Agora vamos fazer aqui. Pronto, fazemos a parede. agora vamos fazer aqui. Vamos lá. Minha parede vai ser em três comandos agora. Agora vou ter que fazer bem esta aqui de diamante. E agora vou ter que cobrir essa parte aqui toda de diamante. Não, cadê, cadê, cadê? Vamos Aqui. Eu deixei este aqui mesmo, pera senha, façam a A banca está aí o que mais eu preciso? Bem, vou pegar lá a banca. Tá escrito assim. fazer o chão da casa O Minecraft vai lançar uma atualização Nesses jeito daqui a pouco, né gente? Vocês estão sabendo? Da nova atualização que o Minecraft vai lançar Podia até estar reforçado no Minecraft Tá é a dica que eu dou pra eles é. Bem... Pronto. Agora foi pegar no TNT. Explode tudo e não dia noite плоди да Tem um Será que é a casa grande? Será, Será que é a casa grande, gente? um, e chega os de ter aqui em cima. Google. Minha casa ficou ainda segura. Minha casa continua segura. Então, essa dica fica aí, pessoal. Construiu uma casa linda. Como que isso foi para aqui, Ana? Vamos voltar para o Criativo Vídeo em primeira pessoa e Vamos lá Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado hum. Aliás, vou fazer mais um pouco de vídeo Vou divulgar os canais Como eu falei, eu tinha esquecido já Divulgar os canais Youtube Vamos lá galera O primeiro canal que eu vou divulgar é o nosso para vocês se inscreverem Estamos com 30 inscritos galera Obrigado por se inscreverem no canal Muito obrigado galera Aqui vai ter coisa de para vocês se inscreverem, vocês se inscrevem. E aqui vai ter o sininho, vocês clicam no sininho, clica em todas. Outro canal não também que é pra vocês se inscreverem é desse daqui. Desse aqui, ó. Cadê? Desse aqui. Vocês clicam em se inscrever-se inscrever e ativo o sininho de notificações nele. Outro canal também para vocês se inscreverem é o canal do Thiago de Divulgações. Também. Se inscreva no canal do Thiago de Divulgações e, deixe seu, e ative o sininho de notificações. Para vocês não perderem nenhum vídeo novo do canal dele. Outro canal também, pra vocês se inscreverem também, é vocês se inscreverem no canal desse aqui, ó, cadê? Do Rei hey King Kion. Ele que fez nossa intro, vocês aperta aqui em, em, em inscrever-se e ative o sininho de, e, insc... e clique em todas. Pra você não perder nenhum vídeo novo. Outro canal também para vocês se inscreverem é no canal da Gabi. Se inscrevam lá no canal da Gabi, gente. Vocês vêm aqui, cliquem em inscrever-se. Aqui. Cliquem em inscrever-se. E cliquem em todas as notificações. Vamos ver um vídeo dela aqui. Olá, fafá de pãozinhos! Vocês vêm aqui? Olá, fafá vocês vêm aqui e se inscreve no canal dela. E também vem aqui. Também vem aqui, ó. Pera aí. aí vocês também venham bem aqui, ó, galera. Outro canal também pra você inscrever é esse daqui. E vocês deixam o like no canal dela, ó. No vídeo dela. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ser divulgados, só se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e deixar o like nos vídeos. Até a próxima!